A FATEC, Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência, em parceria com a UFSM, elaborou um projeto para arrecadar doações de pessoas físicas e jurídicas. Os valores serão destinados aos diferentes projetos executados pela Universidade USme no enfrentamento à Covid-19. As doações podem ser feitas para a Agência do Banco do Brasil, 1484, dígito 2, conta corrente 43051, dígito X. No momento do depósito ou transferência, no campo Código Identificador, você pode digitar o próprio CPF ou CNPJ.